Nesse vídeo, nessa estreia, eu vou te passar aqui as principais informações sobre esse concurso. Mas eu sempre deixo aqui um adendo, né? Uma OBS, melhor dizendo, aqui para o candidato. Tem que ler o edital todo. Aqui a gente vai passar para você as principais informações. Mas você que vai fazer o concurso tem que ler o edital todo. Legal? Agora, família, tá valendo. Simbora. Cuxilô Caximbucay, para cima da PM Ceará. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Olha aí. Informações gerais sobre o concurso. Aqui, ó, informações gerais sobre o concurso. Vamos lá. Concurso para soldado da PM Ceará. Começando aqui o nosso bate-papo. Banca, a banca que vai fazer o concurso é a Banca Idecan. O Marcão, o que, que você tem a falar dessa banca, né? né? Fala um pouquinho aí da Banca Idecan para gente. Vamos lá. A Banca Idecan, ela é uma banca muito tranquila, tá? Ela não está ali no topo, né? Ela não é, né? ela não está ali no ranking ali das mais tradicionais mas ela também faz uns concursinhos né, pelo Brasil. Ela não está lá no topo, né? ela não é um CESP, não é uma, uma FCC, uma FGV, mas ela faz né, alguns concursos aí pelo Brasil. Então, na minha opinião, é uma banca muito tranquila, totalmente diferente da banca que fez o último concurso da PM Ceará, que foi a banca FGV. Até mesmo no nível de cobrança né, das questões, né? Principalmente ali na parte de língua portuguesa e matemática. A parte da prova da é a gente fazendo uma análise, as questões são muito mais tranquilas, beleza? Do que a da banca FGV. Na parte de matemática e de raciocínio lógico, por exemplo, que eu tenho propriedade para falar, as questões são mais objetivas do que a da FGV. E língua portuguesa não preciso nem falar. Ah, Marcão, direito. Pô, eu não sou professor de direito, mas trocando uma ideia com os amigos, né, e coletando aí algumas informações, né, o que, que a galera me passou, que essa parte de direito é muita letra de lei, muito decoreba, cai alguma coisinha de jurisprudência, tudo mais, mas é muito tranquilo, é né? aquela coisa de letra de lei mesmo ali, de você decorar e ir matando ali as questões. Então esse é o perfil da banca IDECAM, comparando com a FGV, ela é uma banca muito tranquila. E escolaridade. Nível Médio. Data da prova marcão 22 de janeiro de 2023. Então dá para a gente estudar. Inscrição 24 do 10 a 23 do 11 de 2022. Presta atenção nessa data. Valor da inscrição 180 reais. É isso aí. Vagas anunciadas. Olha que lindo. Mil vagas anunciadas, mais quentinho, cadastro de reserva. Então tem aí 1.500 vagas. Por que, que eu estou falando 1.500 vagas? Porque fica uma galera no meio do caminho, tá? Principalmente em carreiras policiais. Fica uma galera no meio do caminho. E já é tradição da PM Ceará chamar todo mundo. Beleza? Então. Vai chamar aí os 1.500 candidatos aprovados. Fique ligado nisso. Então é muita vaga. E uma, com certeza, é sua. Marcão, salário, dindinho, tá aqui, ó. Quase mil reais, ó. 4.983,30. Vamos lá. Complementando aqui com mais algumas informações, né? Já falamos, né, agora, vou falar aqui dos requisitos, né, complementando aqui os requisitos. Já falamos que o guerreiro tem que ter ensino médio completo, né, já demos essa informação. E complementando, a idade, né, para fazer esse concurso, o candidato tem que ter idade entre 18 e 29 anos e CNH com categoria B, legal? Ah, Marcão, e agora, eu não tenho a CNH... Cara, você tem que ter a CNH na etapa, né? tem as etapas do concurso, você tem que ter a CNH na etapa de entrega de documentos. É ali que você tem que ter. Então, dá tempo de você tirar a sua CNH. Beleza? Então, essas foram as informações mais importantes né? desse concurso, as informações gerais né? desse concurso da PM Ceará. Vamos lá, família, dando continuidade aqui ao pagode. Vamos entrar agora nas etapas do concurso. Vamos lá, quais são as etapas do concurso? Temos aqui, ó, prova objetiva, exames médicos, avaliação psicológica, TAF, documentação e investigação social. Legal? Objetiva, médicos, psicológica, TAF, documentação Investigação social Apenas a prova Objetiva É classificatória E eliminatória As outras etapas do concurso São apenas Eliminatórias Vamos lá, já vou te dar aqui a planta O que que reprova a galera Nas outras etapas Ó, Avaliação psicológica E TAF Cara esse é o grande entrave da galera. Reprova muita gente, principalmente em carreiras policiais. Então, fique ligado. TAF e avaliação psicológica. Legal? No TAF, né? Pô, não preciso nem falar, né? Não preciso nem falar no TAF, né? Você tem que estar tá em dia aí né, com o físico, não é só tratado intelectual. É corpo e mente. Vai fazer carreiras policiais, cara? Corpo e mente. Pô, imagina: você dá o sangue, estuda, pô, se dedica e chega lá na hora, você fica reprovado, pô, na barra, na corrida. Pô, aí não dá. Guerra avisada não mata ninguém. E cuidado também né, com o que você faz no seu dia a dia, por causa da investigação social. O cara vai buscar lá o teu nada-concha, né? os seus antecedentes criminais. Então, cuidado com isso. Beleza? Legal? Então, tá aí as etapas do concurso. Vamos lá. Conteúdo programático da prova da PM-Ceará. Vamos lá. Conhecimentos gerais. 40 questões. Vamos lá. Como é que são distribuídas... Essas 40 questões. Está aqui. Ó. Língua portuguesa e interpretação de texto. 12. Raciocínio lógico-matemático. 10. História do Ceará e atualidades. 10. Noções de administração pública e ética no serviço público. 8. Então, analisando aqui, ó, matemática, né? raciocínio lógico-matemático e língua portuguesa, pega mais... E 50% da prova. Então tem que se dedicar a esses assuntos. Vamos lá: conhecimentos específicos: 60 questões. Vamos lá: 12% de constitucional, 10 de direitos humanos, direito penal militar e processual penal militar, 12. Direito Penal 12, noções de criminologia 8 e segurança pública 6. Legal, né? Complementando aqui com algumas informações. O guerreiro tem que acertar aí 50% da provinha, 50%, senão tá fora. Tem que ter essa pontuação. E essa parte de direito, como eu falei, trocando ideia aí com a galera, né? Com alguns professores. É bem tranquila, cara. É letra de lei. Claro, tem ali algumas jurisprudências que às vezes caem, enfim. Isso é um pouquinho complicado. Mas, no geral, é letra de lei. Direito penal, isso cai a rodo. Constitucional, direitos humanos, cara, é tudo bem tranquilo. Tem que cair para dentro do português, da língua portuguesa e do raciocínio lógico-matemático. Que é essas disciplinas é que vão te aprovar. Aqui... Geral manda bem. Pensa assim, nego vai gabaritar essa parte. Chegou na língua portuguesa e no raciocínio lógico-matemático, é onde vai dar problema. A diferença vai estar tá aí nessas duas disciplinas. Pode acreditar nisso. Legal? E para te ajudar, para dar aí um help, a pedidos. A galera sempre pede, né? Vamos lá. O que cai... De Raciocínio Lógico Matemático na PM Ceará. Vamos lá, vou analisar aqui, vou te dar essa colher de chá e vou analisar a parte de Raciocínio Lógico Matemático aqui com vocês. Vamos lá. Está lá no nosso edital, ó, sem querer querer corococó. Ó, tá lá: ó. Estruturas lógicas de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos e eventos fictícios dedução de novas informações das relações fornecidas bababababababababá então vamos lá que assunto do raciocínio lógico seria esse marcão vamos lá caneta e papel na mão cara anota aí aqui é aluno raiz tá são probleminhas de associações lógicas nós patenteamos aqui no matemática para passar como associações lógicas, beleza? Ah, Marcão, dá uma dica aí, como é que isso cai na prova? Cara, você bate o olho e já sabe que o probleminha é de associações lógicas, é sempre a mesma cara, não muda, a característica da questão é sempre a mesma, né? Ele fala lá, Renato, Marcos e Tiago, um é professor de matemática, o outro é professor de português e o outro é professor de física. Residem, moram Um mora em São Paulo Outro no Rio E outro em Porto Alegre Aí vai brincando ali É esse tipo de probleminha E isso sempre cai nas provas Sempre cai uma questãozinha dessa Nas provas Então é importante você estudar esse tópico Legal? Vamos lá Continuando aqui com a nossa análise Compreensão E análise da lógica de uma situação Utilizando funções intelectuais. Aí tá lá. Ó. Raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, e formação de conceitos, discriminação de elementos. Isso aí é blá blá blá. Vamos lá, começando aqui: ó. raciocínio verbal. O que, que você tem que estudar nessa parte de raciocínio verbal? Vamos lá. Caneta e papel na mão, cara. que é aluno raiz. Você vai estudar probleminhas de verdade e mentiras. Negação e equivalência das proposições. Diagramas lógicos. E lógica de argumentação. Beleza? Isso é que você tem que estudar nessa parte de raciocínio verbal. Beleza? Raciocínio matemático uma ah, raciocínio matemático o que, que é importante você estudar aqui ó teorema do azarado expressões matemáticas com símbolos problemas tá nas quatro operações e análise combinatória legal esses são os assuntos que geralmente cai nessa parte de raciocínio matemático raciocínio sequencial Aqui você vai estudar sequências numéricas e sequências alfabéticas. Tá? Isso vai cair na sua prova. Toda prova cai uma questão de raciocínio sequencial. É um tema forte para cair na sua prova. Orientação espacial. Isso aqui também tem caído muito em prova. Tá legal? O que seria orientação espacial? O que é importante você estudar? Né, que vai te ajudar a resolver questões sobre esse assunto. Vamos lá. Você tem que ter aqui noções dos pontos cardeais, norte, sul, leste oeste. Você também tem que ter noção de posicionamento de pessoas ao redor de uma mesa. Cai muito isso em prova. Né? Ele vai te dar uma mesa e vai criar situações né, sobre o posicionamento de pessoas ao redor da mesa. Você também tem que ter noção do posicionamento de pessoas em uma fila. Está caindo muito isso em prova. E, para finalizar, a noção espacial e planificada de um cubo. Tá? Sempre cai uma questãozinha envolvendo o cubo. tá legal? Tem que ter a noção espacial e a noção planificada de um cubo. Beleza? Raciocínio temporal. Pô, raciocínio temporal são os probleminhas né, de calendários. Você tem que saber o que é um ano bissexto, né? Saber ali janeiro, fevereiro, março, quantos dias tem ali nos meses do ano. Então, você tem que saber todo esse contexto para matar questões sobre raciocínio temporal. Legal? As questões são muito tranquilas. No nosso curso, nós explicamos tudo isso, né? te damos ali todo um passo a passo. Operações com conjuntos, Tá? tema quente também para cair. Aqui você vai você vai ter que estudar aqui, ter uma noção de diagramas de Venn, tá? Diagramas de Venn, saber ali o que é união, interseção, diferença entre os conjuntos. Então toda essa parte aí de operações, né, que você também tem que saber ali, né, utilizar os diagramas, porque os diagramas de Venn, eles representam os conjuntos tem que saber representar e operar, né? União, interseção, diferença, complementar, enfim, toda essa parte aí relacionada a conjuntos, a teoria dos conjuntos. E raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Vamos lá, o que, que você tem que estudar aqui? A parte de problemas aritméticos, ó, aritmética. Você vai estudar porcentagem, regras de três, razão e proporção e sistema legal de medidas. Beleza? Parte da geometria, problemas geométricos. Você vai estudar aqui áreas, volumes e teorema de Pitágoras. E problemas matriciais, matrizes. Você tem que ter a noção aí de matrizes. Tem que saber aí matrizes. Então, família, essa foi a análise do conteúdo programático de raciocínio lógico do concurso da PM Ceará. Na minha opinião, tá muito tranquilo, tá. Os assuntos são rotineiros que caem geralmente nos concursos. Não tem nada demais. E a banca Decan, como eu falei, é uma banca muito tranquila, totalmente diferente da banca FGV. Então, dá para a gente correr atrás. E arrebentar no dia da prova. Marcamas, mas caramba, como é que eu faço? Tem algum curso aí preparatório de vocês? Pô, já gastei dinheiro aí na concorrência. Pô, tô nas trevas, tô boladão. <risos> eu sei disso tudo, cara. Por isso que eu sempre falo para os alunos, ó. Você precisa, ó, tá aqui, ó. Olha o que você precisa para passar na prova. Você precisa ter acesso a uma metodologia de ensino que seja capaz de destravar a sua aprovação. Né? É isso que você precisa. A matemática, o raciocínio lógico é o que ainda te impede de ser policial militar no estado do Ceará. Então você precisa de um método para destravar de vez a sua aprovação. E que método seria esse, Marcão? A tríade. A tríade do método. MPP. O que seria a tríade do método MPP? São as três técnicas que regem né, a nossa filosofia aqui de ensino, a nossa metodologia de ensino. Ó, primeira técnica, Rapidex. Primeira técnica, vamos lá. É o método 250, ou método das marcações. Com a primeira técnica, você aprende a interpretar as questões então, a primeira coisa que você vai aprender no nosso curso é interpretar. Primeira coisa. Interpretou, resolve. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica. Com a segunda técnica, você vai aprender a resolver as questões. Interpretou, resolve. O que, que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. A revisão ela tem que ser feita de forma imediata. Não tem essa coisa de revisar no final de semana. Então, assistiu a aula, já revisa ali imediatamente aquele conteúdo. É isso que nós ensinamos para os nossos alunos. E com a técnica R, você vai aprender ali muitas técnicas de resolução, macetes, que vão fazer você ganhar muito tempo na prova. E, e cara, num curto prazo de tempo... De um dia para o outro, mas num curto prazo de tempo, você se dedicando, você já começa a acertar 80% ou mais das questões. E a terceira técnica, que é a técnica 20-80, é a prática. É isso aqui que vai fazer você decolar, é a prática. 20% de teoria e 80% de exercício. Esse é o nosso diferencial. A teoria, ela existe? Existe. Só que aqui a teoria, ela é direcionada. É só o que interessa para você arrebentar na prova. E você seguindo a tríade do método MPP, a nossa metodologia de ensino, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? E para mostrar para você que o método funciona, olha esse depoimento aqui, ó, do nosso aluno Magno. Olha que legal. Esse é o nosso combustível. Ó. Bom dia. Estou passando aqui para agradecer por todo o ensinamento passado por vocês. Graças ao método MPP, eu acertei 8 de 10 questões da PM Ceará. Assim, consegui ser aprovado. Só tenho a agradecer a vocês e pedir que Deus os abençoe sempre vocês mudaram a minha forma de ver o raciocínio lógico-matemático. Então, muito obrigado por tudo. Então, família, se você quer ter os mesmos resultados que o nosso aluno Magno e ser aprovado no concurso da PM Ceará, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Legal? Olha o que nós oferecemos nesse curso, ó. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de nivelamento. Você vai levar um curso completo de raciocínio lógico matemático, focado no edital na PM Ceará. Você vai ter acesso ao suporte. Tira a dúvida do aluno. E alguns bônus. Tá legal? Tem aqui ó, dois, vou até tirar aqui, ó, quatro, né? Saiu errado. A verdade é que seriam dois bônus. Legal? Você vai ter acesso aqui a dois bônus. Bônus 1, um, um e-book de matemática e raciocínio lógico, com 340 questões comentadas em PDF. E o bônus 2, mais seis meses de acesso. Então, esse bônus aqui ele é incalculável, né? Porque você vai estar tá levando aqui, ó. Você vai ter um ano de acesso pelo preço. De seis meses, então, se somarmos aqui, né? tudo que nós oferecemos, né? E ainda o bônus 2 que é incalculável, seu curso sairia por mais de 900 reais. Só que hoje você tá levando tudo isso por apenas 12 de 26,58. É isso aí, 12 de 26,58. Legal. Então, família, é isso aí. Está aí a grande oportunidade. Finalizamos aqui a nossa análise. Tá? Muito obrigado mesmo, de coração. E agora é com vocês. Tá legal? O Júnior está colocando aí o link do curso. Colocamos também aqui na descrição do vídeo. Tá? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com ele. 021-9702-99443. Falar com o Júnior. Legal? Valor bem acessível. E vamos que vamos bater até sangrar na IDK. Legal? E se você quer pegar o resumo dessas informações, né, se você quer ter acesso a esse material com tudo que eu anotei, entre para o grupo VIP da PM Ceará. E você estando no grupo VIP, você também será avisado das aulas, né, de tudo que está rolando aqui no Matemática para Passar, das futuras imersões que iremos fazer para PM-Ceará. Então, é importante você estar tá ali no grupo VIP, na, um grupo específico para PM-Ceará. Legal? Então, família, é isso aí. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática o quê, ó? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.